Olá pessoal, aqui é o professor João Fabro da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Com mais uma aula do nosso curso de Arduino Básico com Tinkercad Circuits. Hoje estamos na aula 17, em que eu vou continuar falando sobre teclado. Mas olha aqui no circuito, hoje eu vou unir os conceitos de teclado e o display LCD. E na próxima aula eu vou utilizar esses dois conceitos para controlar o nosso servomotor. Então, observe aqui no circuito Que para ligar simultaneamente O teclado e o display LCD Eu vou utilizar Uma grande quantidade de portas aqui do Arduino Então vou dar um zoom aqui Se tá? vocês lembram Para ligar aqui o display LCD Eu preciso de quatro portas de dados Aqui né, que estão ligadas nas portas 2, 3, 4 e 5 do Arduino E mais duas de controle Que é o Enable e o Reset Que estão aqui nas portas 11 e 12 Para ligar o meu teclado, ele é 4x4, eu preciso de 8 portas E observem que as portas digitais aqui não vão ser suficientes Então eu vou ligar aqui quatro conexões aqui nas portas 7, 8, 9 e 10 E daí acabou Eu tenho ainda a porta 13, mas a porta 13 está ligada aqui num LED interno da placa E portanto, às vezes eu tenho problema quando eu faço leitura nessa porta e as portas já são utilizadas pelo monitor serial. Quando eu estou ligando né, a placa Arduino no computador, eu não posso usar essas duas portas, senão eu perco o controle do monitor serial, perco o acesso ao monitor serial. Então, o que eu fiz para resolver esse problema? Eu peguei algumas portas que estavam sobrando aqui embaixo né, e no as portas analógicas e estou utilizando elas. Por quê? Porque essas portas aqui, elas também podem fazer leitura e escrita digital Então eu estou usando aqui a linha 1, 2, 3 e 4 do meu teclado Conectado nas portas A1, A2, A3 e A4 Então deixa eu mostrar aqui o código para vocês Como que a gente faz essa conexão pelo código Observem aqui eu tenho a inclusão da biblioteca Keypad, a inclusão da biblioteca Liquid Crystal, a inicialização da, do meu display, tá? portas 12, 11, e daí mais os 5, 4, 3 e 2. E aqui eu faço toda aquela parte da inicialização da teclado matricial. Então, quatro linhas e quatro colunas, duas constantes. Aí eu tenho aqui os pinos linhas, estão ligados aqui nas portas A1 até A4. Mas, finos linhas é um vetor de bytes, bytes é valores numéricos. Então, como é que eu posso definir essas portas? Bem, isso acontece porque o Arduino, ele na verdade, internamente, ele chama essas portas por números. Aqui, especificamente, no Arduino Uno, essas portas são a 14, a 15, a 16, 17, 18 e 19. De a 0 até a 5. E ele tem aqui, então, constantes. Lembra que a gente falou de constantes? E transforma, né? define que essa... Constante A0 tem o valor 14, A1 tem o valor 15 e assim por diante Então é por isso que eu consigo colocar quatro valores aqui dentro de um vetor de números né? Que é o vetor pinos linhas do tipo byte. Aqui nas pinos colunas então, eu tenho 10, 9, 8 e 7 Minha matriz de colunas a gente já viu, né? matriz 4 x 4 Com os caracteres que tem aqui na, no meu teclado E aqui eu faço a inicialização do meu teclado Chamando aqui a função keypad, passando aqui todos os parâmetros. Ok? Então, aqui daí agora tem duas variáveis que eu criei: coluna LCD e linha LCD. Por quê? Porque eu vou tentar pegar os dados, né, os botões pressionados aqui no meu teclado, é, números e letras, e escrever no meu display. Eu inicializo a porta serial aqui, né? a comunicação serial, pelo monitor serial. Inicializo o meu display e defino que o cursor vai ficar aqui na posição 00, né? que é o início esquerda superior. Então deixa eu mostrar aqui de novo o nosso circuito. E vou agora executar esse código. Então o que, é que esse código faz? Eu programei para que cada vez que você aperte um botão aqui no teclado, ele apareça o caractere correspondente no display. Está vendo lá? Um, dois, três. Eu vou testar aqui todos os botões, né? para a gente ver aqui o comportamento. Disco, cerquilha, A, B, C, D. E o que acontece quando chega no final? Eu fiz com o meu programa, passasse para a próxima linha, né? e continuasse recebendo os caracteres. Ok? Então, de novo. Fisco, cerquilha, abc, e a hora que eu digitar o D aqui, ele vai limpar e começar de novo a leitura. Então, toda a tecla que eu estou digitando aqui, eu sei se eu, se eu consegui ou não apertar ela, porque não vai aparecer ecoado aqui no meu display LCD. Vamos ver então como é que isso ficou feito no código. Né? Opa. O código, então vamos olhar aqui a nossa função void loop, né? e essa função ela tem aqui é, tudo que a gente precisa para fazer isso funcionar então, eu tenho aqui a variável tecla que recebe meu teclado.getKey ponto né, get o pega caractere digitado no teclado se a tecla frente de no key por quê porque se, às vezes ele não não detecta nenhuma tecla pressionada né, e o meu loop continua sendo executado né. então se tem uma tecla pressionada ele escreve essa tecla no monitor serial né? ele escreve a coluna lcd e a linha lcd, que são duas variáveis né? e daí ele escreve a tecla no display e faz o cursor andar para frente, está vendo aqui ó? coluna lcd mais mais, aqui eu incremento a variável coluna lcd e faço o meu set cursor para essa posição então aqui ele vai para a próxima coluna e a coluna chegou no final da primeira linha, né? se ela está com um valor maior que 15 Isso quer dizer que não tem mais espaço na primeira linha tá? Então eu zero a coluna e aumento a linha em 1 um, tá Vou começar a escrever na segunda linha, aqui o meu set cursor E aqui se eu cheguei no final né, da segunda linha, a linha vai passar para 2 tá? E daí eu limpo o meu display, zero aqui a coluna e a linha e reposiciona para escrever na posição 00 Ok, pessoal? Então, agora eu vou executar de novo o código aqui Um pouco aqui para aparecer o display tá? E ali no monitor serial vai dar para ver ele ecoando as teclas que são digitadas E os valores de linha e coluna né? Então é tecla, linha, coluna Deixa eu dar um zoom aqui para a gente ver Então de ter a primeira Tecla foi 1, estava na linha 0, coluna 0 E a segunda tecla foi 2, na linha 1, coluna 0 Eu vou digitar o 3 4 5, 6, 7 8 9 0 Estão vendo? Ele vai incrementando a coluna, né? Espero que chega na coluna 15? O próximo valor, então, vai ser na coluna 0 de novo e a linha 1. Um, tá vendo aqui? 0, 1. Um, e daí, voltando aqui, você consegue ver é, aqui no display, né, isso aparecendo. Ok, pessoal? Então, nessa aula a gente é, viu como unir o funcionamento do display LCD e do teclado, para a gente conseguir, mesmo sem ter o Arduino ligado ao computador, ao monitor serial, saber que teclas estão sendo pressionadas. próxima aula nós vamos unir essas duas coisas e mais o servomotor, para fazer um controle digital de posicionamento do servomotor com a digitação do ângulo que você quer. Ok pessoal, obrigado pela atenção, até a próxima.